Agora tá gravando? Tá bom, tá, tá, tá tô falando não. que tá gravando, tá gravando, entendeu? Tá <risos> Fala galera! Estamos começando mais um vídeo aqui, o primeiro vídeo de 2019 Depois de um uh, review de NARB Depois é. de uma brincadeira aí que a gente fez A gente voltou com as essências E voltou com novidade E voltou com coisa boa pra vocês Eu sei que vocês querem ver as essências Pra vocês poderem comprar E falando em ano novo aí, né? Branquinho aqui, Topster Pra combinar com o primeiro vídeo do ano a gente está trazendo aqui a nova linha de essências da Nai. Você não conhece? Nai é uma marca de essências brasileiras. Inclusive, que... se você quiser, a gente tem um vídeo da Nai sobre Lemon Mint, vai estar tá aí na descrição top. também. É um, é um vídeo de um, um vídeo, uma marca de essência brasileira que produz lá na Flavors of América, que é o mesmo local que produz a Zongo, mas não é a mesma marca. E a gente vai falar tudo dessa belezura aqui para começar. A gente tira aqui de cena as duas que não vão sonar, porque são é um vídeo único, não é triplo. E aí a gente vai falar hoje da essência Fire, da nova linha da Naia. A Naia fez quatro, né, a gente tem três aqui, é, a gente tá para Star, a Pirâmide é, e, e a, é a Fire. Fire. E tem mais uma que eu não me lembro qual é, mas... Tá, tá lá, tem quatro. Mas vamos começar com esse vídeo maravilhoso. Vamos abrir, ó, tá lacrado. Ah, tá, a outra também tá aqui: Vision. Vision Starfire Pirâmide. Então são quatro essências mesmo, só faltou a VIP. E a gente tá lacradinho, é, eu trouxe da minha viagem e vocês vão ver tudo direitinho aqui, começando pelo cheiro. Vamos Abrimos abrir aqui, ó. Cara, a caixinha é top. Não, a caixinha é muito top, Não, mano, eu vou até tirar essa, a camisinha aqui mano, é muito top, é muito top a caixinha, dá um zoom aí, produção oh, oh. blogueirinha tá, então a caixinha velho, ela é douradaça, quer dizer, branca com detalhes em dourado, mano, é foda ok, vamos ver aqui como é a caixinha a caixinha já é diferente aí do padrão da Nike, é branca é... tem tipo coisa escrito dentro eu vou ter que depois rasgar essa caixinha pra ver. E tá em português, velho. Ô, louco. Aí é louco. Aí é louco, velho, produção. Tá, bom, porque, mano, tá em espanhol aqui. O bagulho é espanhol e aqui dentro tá em português, velho. Tá Temos aí. um segredo não revelado. Desvende esse mistério. Ih, caralho, deixa eu ver Tá, tá, então, Velho, produção. Depois a gente tiver essa porra. Bom, e aí, como eu repetindo né, diferente aí. da caixinha da NAI, eu normal vou a que é preta. Não. Eu vou pegar uma NAI aqui? Cadê uma NAI? A NAI normal, inclusive foi a que a gente fez o vídeo, ela é preta também, continua a mesma logo. É, o saquinho, ele o saquinho do outro é mais bonito, o saquinho do outro é topzão preto com as é. folhas. Aí produção, dá um zoom aí pra mostrar diferente. Só mais saquinho branco, hein? <risos> É isso. isso. Eu sou o time preto. O time preto na é? verdade. Então Pela galera que gosta de saber dessas paradas, essas frescuras, é, o saquinho abre até de boas, não fica aquele plástico, que às vezes com um plástico dentro aqui e tal. É, é suave. produção, lá, vamos aqui. É, padrão, a Nail, se você ver o outro vídeo, você vai ver que é basicamente o mesmo tabaco, sem adição de... É um tabaco caramelo, né, a cor original dele, sem assim, adição de corante e tudo mais. Tem cheiro de que É doce, mano. mano. É doce com mertol, né? É, vai é mentol, né, tem cheirar mentolado. produção vai cheirar aí. Mano... Me, me, tem, tem bastante menta entendeu? Né? É, o tem mentol metol. é mentolado. Mais ment... é, é mais... Eu acho que é mais o um mentolado. A diferença, quem não sabe... Mentolado é só gelado, tipo, pegando na garganta E a porra da menta é tipo hortelãzinho, tá ligado? Aquele gostinho meio doce, mas um pouco gelado Mentol é só porrada na garganta, gelada. É gelado O que que eu tiro aqui? Eu não sei, como eu falei, a gente não pesquisou Vai, isso aqui pra mim é caramelo com mentol Swiss alves Me lembra muito <risos> Eu ia falar essa coisa Tá, ah, é muito mais gelado uma comparação meio esdrúxula, mas tipo, tem um caramelinho e um mentol. Vamos botar na nossa se é. fumar? Vamos! Então vamos cortar aquele corte maroto, vamos passar a furação e os bagulho rapidão e vamos já cortar para fumar. Fumando, fazendo essa fumaceira muito doida. Estamos aqui, como eu falei, com a Nice simples. É o seguinte, galera. Como vocês viram aí no, no começo do vídeo, a gente tá fazendo a Nice Symbols, já falando do cheirinho gostoso. É um caramelozinho com uma menta forte, mas top. E a gente vai ver na fumada, né? Que eu sei que é o que vocês gostam. Pra saber se vale a pena comprar essa desgraça ou não. Mas vai, antes. Eu queria dar, tipo, fazer um parênteses aqui, pra, tipo, pra sacada da Nai com essa linha aqui. Não só com essa linha, a Nai, desde o começo, a galera que pegou aí o início da Nai, sabe que tem... Eles fizeram toda uma história, uma criação, pra iniciar, tipo, os trabalhos deles. Eles fizeram vários, é, várias guerrilhas também, pra lançar isso daqui, que botaram umas paradas é, Brasil afora aí, nas cidades, claro que Brasília não tem essas porra, porque Brasília é fodido, mas a gente já já entra no cenário com força. Então agora, mais uma sacada, eles fizeram símbolos. E os símbolos, tem uma historinha, como eu falei lá no começo, nessa caixa, a historinha é basicamente, o que, que é a historinha, Bernardo? Fala sobre quatro imperadores, né, reis, assim, e cada um era específico por um elemento que foi dado a essência, por exemplo. É, os símbolos. Cada... A, fire, a Fire, a gente olhou ali, é por causa do um imperador chamado Cherches. E ele, a questão do Fire é porque ele usava muito o fogo pra, tipo, se defender mesmo. Tipo, quando ele se sentia ameaçado, tanto é que tá escrito no site. É, ele não tinha problema em usar fogo para atacar seus inimigos, então é conhecido como Fire. E é legal que a NAI também coloca tipo para quem é essas essências. Ele coloca tipo, as características desse Imperador, que fala que é um Imperador muito decidido, é muito forte nas suas colocações. Por isso fogo, né? Mostra essa questão da força, da decisão, que é uma essência pra quem tem um gosto realmente tipo peculiar, apurado, que realmente busca essências é, muito fiéis e também essências diferenciadas então acho que casou bastante com a proposta o que é isso daí Bernardo? Bom, isso daí, a essência, né? A gente chegou à conclusão de que é um caramelo com né? a menta. Mas aí a gente deu uma olhada e falaram que tipo, lembro é um toque de. Lembra um toque de doce de leite com menta. Então tá aí nessa pegada aí do do bagulhinho doce, um negocinho é, doce, né? Uma menta um pouco forte, né? Que... É forte. Tá, no cheiro a gente viu isso, aí vamos falar do, do sabor. B falou aí o que é que a proposta, realmente é um bagulho doce, com uns bagulho... Fudei minha garganta aqui, curar minha rinite. O que, que a gente consegue sentir no, realmente no gosto dessa essência? O gosto dessa essência, de cara, um mentol, Bem forte, realmente mentol, eu não sinto tanta menta, mas pode-se dizer que lembra, mas é mais o um mentol. O foco eu diria que seria o um mentol na questão do gosto. E é aquele cheiro também, que é aquele negócio que deixa né, aquele vive vapurubizão que deixa o nariz escabuloso. Daquele jeito. Hum. E aí o que que rola? Oxi! <risos> hum. Daquele jeito. Tem essa menta que deixa a garganta toda gelada mesmo. E é, uma parada doce, no um retrogosto, cara, é muito caramelo, doce, mais doce de leite, na verdade, eu acho que o brasileiro mesmo, ele acaba consumindo muito mais caramelo, a gente vai ter uma, é, como é o nome, memória gustativa muito mais puxada pro, eu falei caramelo, né, muito mais puxado pro doce de leite do que pro caramelo. Então, o do doce leite vai ser mais fácil de você remeter isso daqui. Você sente outra coisa? Não, você sente blueberry? Isso aqui? O que é? É, quando você puxa, você sente o mentol mesmo, não é o mentol tão forte. Tipo, chega a gelar um pouquinho a garganta, mas não é aquele que você puxa já não é gela strong, tudo. Não é, é, não é strong. Mas no retrogosto, você sente o gelado do mentol, né? Mas a questão é que no retrogosto, você sente o geladinho ainda. E lembra o docinho mesmo, lembra bastante aí o doce de leite. Então é isso, é uma essência boa, uma essência é, doce, uma essência bem diferente. Eu achei bem diferente, tipo assim, porque tem esse mentol, então pra, você pode tomar em qualquer clima. Para a galera aí que não gosta muito de doce, eu indico muito vocês experimentarem essa essência. para vocês terem essa experiência diferente, que é tipo um doce. Só que ainda tem um mentol, então quebra totalmente Teve até Sim. gente aqui que fumou e disse que produção. não sentiu doce Produção, Temos muitas produções hoje E uma delas vai experimentar Deixa eu ver esse negocinho Fala aí, produção Pô, então, é uma essência muito boa Eu não gosto muito de mentol, né, mas É um mentol suave E eu gosto muito de essência doce Então é uma parada que mistura os dois e eu curte pra caralho É isso aí Ficou bom, tudo equilibrado, mentol equilibrado, Sim. doce equilibrado Show, recomendo vocês comprarem, não sei onde vende ainda, mas já já vocês vão estar achando as melhores tabacarias desse nosso Brasilzão. Depois a gente passa nos comentários que a gente vai vender aqui no Brasil, hein? E o preço, é o preço Nai, o Nai gira em torno de 15 a 20, dependendo da sua tabacaria, vale a pena pra caralho. Eu vou Muito ficar fumando aqui enquanto eles gravam aí, é aí. Vale a pena pra caralho, e vamos ficando por aqui, o que é eles têm que fazer aí, Bernardo? Deixa o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, é aquelas paradas suas que a gente fala no vídeo. O, o sininho é muito importante porque a gente é, tá muito feliz em anunciar que agora em 2019 a gente vai ter uma rotina de produção de vídeo. Toda semana vai estar lançando um vídeo aí, segunda-feira vai ser o dia do vídeo. Mas pra vocês não terem que ficar marcando aí no calendário de vocês, só ativar o sininho que vai receber aí a notificação no telefone de vocês, no computador, no e-mail. Sai dessa porra aí, filho da puta! E mano, ok né, Feminine é Friends foi pra casa do caralho